Estamos aqui de novo para falar da nossa Cristologia. Não? Cristologia prática, Cristologia assim, que quer entrar no nosso coração mesmo, falando do personagem, da pessoa e de Jesus Cristo. Não só como histórico, mas como homem, como filho de Deus e como tudo aquilo, aqueles que são os seus atributos. Né? E hoje eu gostaria de tocar um assunto, né, sempre na sequência, é, de tudo isso, quando disseram que Jesus era somente um homem sábio, um homem bom, um homem que poderia fazer a diferença nesse mundo, mas foi somente um homem né? e, e depois eu gostaria de entrar em todas aquelas heresias, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente, modalismo arianismo, não? docetismo e todos esses ismos né, que colocaram sobre, sobre Jesus, né, querendo tirar a figura dele de centro mas eu gostaria de falar hoje de um, um texto maravilhoso que tem sempre ali no prólogo de João é, que, que, que nos revela algo maravilhoso a respeito de Jesus, a respeito da sua pessoa a respeito da sua missão, a respeito do que realmente ele é e o texto é, é no livro de João, claro né capítulo 1, versículo a partir do 15, quando João Batista vem interrogado a respeito é, do Messias, e João, João é, Batista, não João do Evangelho, João Batista, no que, que ele se transforma? Ele se transforma em uma palavra, e, e João Batista, ele não era só um anunciador, João Batista se era transformado em uma palavra, quando perguntaram... Quem você é? Você é o profeta? Você é o Cristo? Ele disse não. Eu sou a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Onde caminho, onde vale seja enchida, onde montanha seja abaixada para que o Senhor passe. Então João ele ele ele não era só um falador. Ele se transformou e disse eu sou a voz. Então isso é interessante quando nós nos tornamos palavra, quando nós somos talmente é, dentro de um contexto que nós vi, é, viramos aquelas palavras. E olha, quando foram fazer várias perguntas para João, uma revelação que João nos dá, João Batista, no livro de João, é essa. João testemunha a respeito dele, de Jesus, e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim... Contudo, a primazia, por quanto já existia antes de mim. Olha só o que João está dizendo. Ele veio depois de mim, mas ele já existia na eternidade. Jesus já existia na eternidade. João dá testemunho disso. Não pensem que ele acabou de chegar. Antes de eu ser, João diz, ele já era. Ele já é e Ele será. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso a respeito de Jesus Cristo. Um testemunho desse, assim, na cara, para o pessoal que estava pensando que Jesus era somente um, um, um novo é, guia que tinha aparecido ali por causa. Não, na verdade, não era isso. E ele continua dizendo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude da plenitude, a plenitude dos tempos quando falavam da plenitude dos tempos que Jesus iria aparecer na plenitude dos tempos e ele apareceu realmente na plenitude dos tempos porque já tinha passado o império grego estava no império romano o terreno estava preparado para que Jesus viesse fazer o que ele tinha que fazer não? e ele disse porque nós todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça ou seja, era muito mais, era além daquilo que todos naquele período ali tinham pedido. As pessoas estavam cansadas é, do, de, de, do que estava acontecendo. E eles precisavam de uma resposta de Deus. E olha o que Deus faz, manda Jesus na plenitude dos tempos para ser primazia. Né? Como disse João, ele disse, olha, antes de eu ser, Jesus já era. Não pensem que ele está chegando agora. Não, ele já era, ele já conhece tudo, ele sabe sobre qual estrada, e eu sou aqui só o anunciador da graça que ele está mandando sobre a gente, sobre graça, né? E versículo 17 do capítulo 1 do Evangelho de João diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então ele explica, olha, foi através de Moisés que nós recebemos a lei. Mas agora está acontecendo uma nova coisa, algo novo está acontecendo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e tem essa separação. Ele diz, olha, antes, antes de Jesus vir, antes dele vir na plenitude dos tempos, nós tínhamos a lei, a lei de Deus, lei maravilhosa. lei Porém, agora nós entramos na era da graça, no período da graça, não? E a verdade que Jesus diz... Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, vieram por Jesus o Cristo, o ungido, o Messias. E ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Vocês lembram quando Moisés pede lá no Êxodo que ele queria ver Deus? E Deus disse, olha, você não pode me ver, mas eu vou deixar você ver a minha glória passar. E agora, a glória de Deus, não só a glória de Deus, agora, nesse período, na plenitude dos tempos, Jesus vem trazendo graça sobre graça, não, e trazendo também esses novos elementos, a graça que começa a agir, e a verdade que tinha desaparecido naquele período, nós sabemos que ah, aquele período de 400 anos que ficou fechado o cânon, Ninguém falava a verdade. Jesus chegou ali em um período realmente assim, difícil, mas era necessário que ele viesse. Né? Um período onde as pessoas tinham se afastado, não tinha mais voz profética, não tinha mais nada. E Jesus chega, mas o anunciador dele diz, eu sou a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E ele chega quando esse caminho está preparado, João já estava lá há algum tempo, João diz que ele estava ali, mas Jesus é depois dele. <risos> e ele fala, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então ele fala, ninguém jamais viu a Deus. E ele fala, o Deus unigênito, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então ele fala fala sobre a trindade. Deus, ninguém viu a Deus. E o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus agora partir de agora João revela Jesus e a partir de agora Jesus revela Deus. Jesus revela Ele e Jesus revelará o Espírito Santo. Isso é maravilhoso para nosso entendimento da primazia de Cristo. Porque como diziam que Jesus era um homem, somente um grande homem, agora, duas coisas, ou Jesus era louco completo, ou Ele era Deus, porque Ele começou a dizer, eu vim fazer as obras do meu Pai. Ninguém conhece ao Pai senão a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. Quer dizer, quando a pessoa começa a falar tudo isso, ou ele é um egocêntrico, egoísta, doido, ou ele é Deus. E aqui diz, o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem revelou essas coisas para nós. E isso é fantástico, irmãos. Então eu gostaria de deixar isso para nós hoje. Falando a respeito que desse tempo que Jesus veio, na plenitude dos tempos, quando tudo era preparado, quando o cenário estava preparado, Jesus aparece trazendo graça sobre graça e trazendo também a verdade e revelando quem é o Pai para nós. Tanto que Jesus, quando vai orar, a primeira coisa que ele diz, ele não diz que o Pai é dele somente. Mas naquele momento ele diz, quando vocês forem orar, diga Pai Nosso que estáis no céu. Então ele inclui ele e inclui nós nessa oração, isso porque ele trouxe graça, ele trouxe a revelação dessa graça que estaria para ser derramada a partir da sua morte na cruz. E isso tudo que nós estamos dizendo é justamente para confutar aquelas teorias e aquelas heresias que as pessoas diziam que Jesus não era o Filho de Deus. João Batista já deu o primeiro testemunho. Ele veio de Deus e ele é o Deus unigênito. Não que estava no seio do Pai e que veio para revelar tudo isso para nós. Então que Deus nos abençoe, que Jesus fique sempre sendo o centro desse nosso estudo cristológico. Visitem a página, olhem, dê o seu like. E vamos continuar falando de Cristologia, da pessoa de Cristo, daquilo, dos conceitos a respeito de Jesus que nos trazem essa grande revelação. Porque graça sobre graça nos foi dada. E a verdade que estava sobre Ele está sobre nós. Tchau!